Dentro do ambiente de loja, quando nós falamos da etapa de pagamento, o principal objetivo é garantir a redução das filas e a satisfação do cliente, tornando o processo cada vez mais efetivo e fidelizando o cliente, que sabe que o processo funciona de forma eficiente e vai retornar para a loja. Eu sou o Vinícius Sereda e esse é o segundo vídeo sobre a série de varejo. Na etapa de pagamento, nós temos um composto super importante com fornecimento de desktops, coletores e impressoras que automatizam o processo da forma tradicional do PDV. Temos também o processo tendência com a compra assistida, onde o cliente recebe informações do produto com o vendedor de uma forma construtiva e no final opta pelo pagamento dentro do próprio smartphone e tablet de forma eletrônica. Existem também os leitores profissionais que otimizam os processos e facilitam um o processo de check-out na hora da saída do cliente. Por fim, o Papa Fila, que reduz as filas e evita a insatisfação do cliente dentro da loja. No OutSourcing você tem diversos benefícios, como atualização tecnológica, contrato flexível, velocidade e escalabilidade para a abertura de novas lojas e um único fornecedor provendo tecnologia e dispositivos para o seu processo. Então eu te faço a pergunta, por que comprar se você pode alugar?